E fica frente a frente com o um ser de outro planeta. Mulher com vestes brancas assombra uma casa. Mulher com rosto corroído surge no matagal. O ataque do maníaco colecionador de órgãos. Criatura é metade mulher metade cobra capturada na Indonésia. Menina brinca com seu amigo imaginário. Mulher possuída trepa na parede de forma sobrenatural e deixa todos apavorados e muito mais. Mas antes, já vai deixando like para o YouTube dar mais destaque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 Que se segue vemos o grupo caçadores das sombras se dirigindo até o local aonde habitaria um indivíduo conhecido como o colecionador de órgãos há rumores de que ele fez um pacto com o diabo enquanto estava em estado vegetativo em troca, o diabo pediu que ele oferecesse órgãos humanos para continuar vivo nada que isso, véio. E, finalmente, eles chegaram na casa do indivíduo. Que que é isso, velho? Há muitos altares onde supostamente as pessoas são abertas para a remoção dos órgãos. Nossa, por aqui, né? pra algum lugar, Normalmente deixa alguma coisa aqui, ó. De cerimônia, oferen oferenda, mano. Não fala que não deixa. Aqui temos o que parece ser algum tipo de porta-pulmões. Na parede, os riscos indicam a quantidade de pessoas que ali padeceram. Mano, olha é isso aqui! Mano? <risos> será que é quantidade? Morte, meia, inferno. Eles esperavam. Ele veio. Sim, o colecionador de órgãos com seu facão afiado e pronto para fatiá-los em mil pedaços. Apaga, vai. Vai, vai. A gente só quer sair. Deixa a gente sair. Deixa a gente sair. Joga, joga no chão. Joga no chão. A gente não vai fazer nada. Que Deus receba esses jovens lá na glória e que a família possa conseguir pelo menos parte dos corpos para fazer um velório digno. Se segue, vemos uma pessoa explorando uma fábrica abandonada sozinha e em plena madrugada, no horário no qual o mal está livre para fazer o que bem entender. Foi quando uma figura vestida de branco começou a se manifestar diante das câmeras. Mas a figura parecia brincar, sempre aparecendo e desaparecendo. Neste momento a fantasma se manifestou e atraiu o fogo para si antes de desaparecer. Registradas na Indonésia. Um jovem expõe algo que ele conseguiu capturar. que sempre foi considerada nada mais que uma lenda. O que parece uma sereia na verdade é um estranho ser metade mulher metade cobra. Note que ela utiliza roupas elegantes com detalhes em puro ouro e uma coroa que pode indicar que estamos diante de uma realeza da floresta da Indonésia. <risos> jovem se afastou, ela esmaeceu e desapareceu mostrando que é bem mais do que parece ser. que temos mais um daqueles casos aonde a criança vê algo que só ela pode ver e ainda interage com o mesmo. Muitos dizem ser o amigo imaginário fabricado em sua mente, enquanto outros acreditam se tratar de uma sensibilidade espiritual de nascença, o que significa que ela estaria vendo e interagindo com espíritos. Imagens perturbadoras registradas dentro de um matagal. Um homem acredita ter perdido a carteira no meio do mato quando por ali passou durante o dia. Enquanto procurava e já com o coração na mão, algo maquiavélico apareceu para ele. <risos> figura com o um rosto completamente corroído. Criatura essa que logo desapareceu, mas o trauma ficou por causa dessas imagens que nunca mais saíram de sua cabeça. Jovem estudante teve que sair mais cedo da faculdade após sua mãe ligar dizendo que há uma mulher vestida de branco dentro da casa. Chegando lá, sua mãe estava acuada e com muito medo da assombração. Então, o filho deu início à batalha espiritual. Ô, Ô Mãe? Eu juro por Deus que eu vi uma menina sentada ali, mãe. peste perniciosa. Se tiver alguém aqui, se o Espírito estiver aqui dentro da minha casa, eu quero, em nome do Senhor Jesus, você suma daqui. Mas geralmente quando eu leio, assim, alguma coisa grita, alguma coisa estoura, quebra, provavelmente ela fugiu. Se ela estiver aqui ainda, eu tenho certeza que ela deve estar se esturrando por algum canto, mas ela não deve estar aqui. Mantenha essa Bíblia aberta no Salmo 91, dentro dessa casa. Os Caçadores das Sombras estão de volta explorando uma casa assombrada, onde um jovem se refugiou após fugir de uma sessão de exorcismo. Atendendo ao pedido da família, nossos heróis foram até a casa a fim de capturá-la e levá-la de volta para casa, mas eles irão se arrepender amargamente. Tem alguém aí? Ô é você? Preciso de ajuda? é louco, eles estão aqui. Sim, sim, o demônio que está nela é forte demais para ser contido. Para finalizar este bloco temos imagens de um homem conversando frente a frente com um alienígena essas imagens têm circulado pelas redes sociais já há um bom tempo e pode indicar que eles já estão entre nós e já há muito tempo segundo rumores, este vídeo seria parte de um documentário secreto guardado às sete chaves na área 51 para fim de registro de interações e de grandes descobertas extraterrestres este vídeo seria parte de uma Fita de 80 minutos de conteúdo que não foi vazado. O documento registra uma entrevista com um ET humanoide de raça e origem não divulgada, no qual ele estaria expondo suas intenções pacíficas na exploração terráquea.